Olá pessoal, hoje a gente vai falar dos primeiros passos após a sua página ser criada. aí no meu perfil e quero criar minha página. No menu lateral esquerdo você vai encontrar um botãozinho chamado Criar Página. É ali que você vai criar a sua página. Toda a página no Facebook ela é vinculada a um perfil, certo? Então cliquei no botão Criar minha página. Vou cair numa página onde vai ter várias categorias para eu escolher. O Facebook quer é que você escolha que tipo de negócio você tem. Então, se você tem um restaurante, você tem que escolher a categoria restaurante. Se você é uma pessoa pública, você tem que escolher uma pessoa pública. Por quê? Cada uma dessas páginas, dessas categorias, tem uma configuração adequada. Como um exemplo, no restaurante eu tenho a opção de colocar o cardápio. Se eu não escolho a categoria certa, restaurante, eu não vou ter a opção de colocar o cardápio em PDF para as pessoas fazerem download. Pronto, escolhi a categoria correta, agora eu tenho que colocar as configurações iniciais. Ele vai pedir empresa, endereço, cidade, certo o básico. Não errem no nome, porque o nome depois de criada a página, com uma certa quantidade de likes, é muito difícil de você conseguir mudar. Na maioria dos casos, você tem que intervir com o Facebook e ele analisa os casos, se ele aceita ou não. E o endereço que você tem que colocar certinho, porque a maioria das pessoas que vão atrás da sua página, porque elas estão se deslocando até você e quer saber o endereço certinho para poder te visitar. Certo, pessoal? Você caiu na página onde você vai ter que descrever o seu Facebook, escolher a sua URL destino e também, se você tiver algum site, colocar o seu site. primeiro passo que ele vai te pedir é a descrição. Faça uma descrição breve, com poucos caracteres e com algumas palavras-chave que o Facebook vai te ajudar a prevalecer nas buscas através dessas palavras-chave. No site, se você tiver um site, não precisa ser necessariamente o site, você pode colocar o seu Instagram, o seu Twitter ou outra rede social que você tenha. O interessante é colocar alguma coisa. Caso a pessoa não confie no seu Facebook, ela vai ter uma outra fonte de credibilidade para te confirmar na internet. O outro passo é colocar o URL do Facebook. Essa é muito interessante que você coloque, porque é o um endereço que você vai passar para as pessoas. Quando alguém te perguntar qual que é o seu Facebook, você vai falar para ela, ó, facebook.com barra do Alexandre, por exemplo. E não falar para ela fazer uma busca para encontrar a sua empresa. Querendo ou não, a busca do Facebook ainda é muito ruim. O próximo passo é o avatar e a capa. Dois que a gente vê muitos erros acontecendo. O avatar é o principal. Muitas pessoas colocam colocar no avatar a fachada da empresa, os clientes da empresa, telefone, missão, visão, valores. Nada disso, pessoal. No avatar você tem que colocar apenas a sua logomarca. Por quê? É um espaço muito pequeno para você passar muitas informações. Mesmo que você queira colocar você não vai conseguir passar essa informação. Imagina a pessoa que está vendo no celular. O avatar, aquela fotinha é muito pequena para a pessoa ler um telefone, por exemplo. Então não adianta. Antes de você colocar só logo logomarca para a pessoa começar a gravar a marca da sua empresa, do que você colocar um monte de informação que ela não vai entender. Então você começa a fixar na cabeça da pessoa a sua marca. Então, repetindo, avatar do Facebook, a fotinha, coloque só a logomarca da empresa, evite textos. É um espaço muito pequeno para você colocar muita informação. O próximo passo é a capa do Facebook, onde muitas pessoas erram também. Na capa você tem que descrever o seu negócio em uma imagem. Então, é aquela foto de alta qualidade que a pessoa olha e ela se encanta pelos seus serviços. Você tem que lembrar que na internet você não tem vendedores. Então, muitas das vezes, a pessoa está vendo a sua empresa de madrugada, fazendo uma pesquisa, e se ela cair na sua página e tiver uma, página de uma imagem de baixa qualidade, ela vai desistir de ir até da sua empresa. Então tem que ser uma foto atraente, com uma câmera legal, que descreva o ambiente, chamando as pessoas para ir até a sua empresa, ou chamando para curtir a página, com o seu telefone, facilite, facilite a vida das pessoas, coloque o telefone na sua capa, o endereço, a gente tem uma 3G muito ruim, então quanto mais você facilitar, melhor vai ser. Concluindo. Uma capa boa pode fazer com que as pessoas tornem seus clientes. Uma capa ruim pode afastar os seus clientes de você e que faça com que eles vá procurar outras empresas. Espero que vocês tenham compreendido o meu recado e até a próxima, pessoal.